E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Fim de semana à vista! Eita, nós que coisa boa, né? Depois de uma semana toda aí de muito calor, vamos ter mais calor ainda. Calor e calor, e chuvas e trovoadas acontecem. É verão, não tem outra. Chove durante as tardes e podem ser temporais fortes no sábado. No domingo há uma frente fria que vai avançar lentamente pelo Oceano Atlântico e que poderá trazer mais chuva no domingo. Por isso é tempo de aproveitamento, sim, com sol, calor e ventos fortes podem acompanhar os temporais da tarde. Por isso muita atenção, muito cuidado. Chuvas mais fortes, portanto, entre domingo e segunda-feira fim de semana aproveitável, com sol, não esqueça o protetor solar, porque terá muito sol, calor, tempo de aproveitamento e também cuidados. Um abraço a todos! O